Então, o primeiro reality show de impacto positivo que acontece nas favelas, mostrando a favela empreendedora e mostrando os empreendedores dentro das favelas, principalmente as mulheres. Então, isso aconteceu durante a pandemia. Essa ideia você teve na, durante a pandemia. Durante a pandemia. É assim, impulsionar os negócios de mulheres dentro das favelas. Então, cada ano, a gente não estava fazendo Shark Tank, eu fui uhum. para em, em, em 2020, eu fui no Ministério Público, que é onde eu ajudo as, as assistentes sociais, da né, violência contra a mulher. E aí me chamaram lá para falar sobre a, a violência contra a mulher que tinha escalado durante a pandemia, 80%. Aí o que, que a gente pode fazer para reduzir? O que, que você pode pensar? Um projeto, uma ideia, Cris, é o que você acha? Tal? Eu saí de lá falando, o que eu vou fazer? Né? Aí uma amiga falou, vamos conhecer Praisópolis, o líder comunitário quer te uhum. conhecer. Eu falei, vamos, não conheço, vamos. Mas Você se incomoda de agora, durante a pandemia, está tudo fechado? Eu falei, não. Então, julho não de 2020, estou eu lá na, na Paraisópolis, aí conheci o, o Gilson, que é o líder comunitário, que aliás é um brilhante líder, é, a gente chama ele de prefeito de Paraisópolis, uhum. ele é incrível, e aí conheci o que ele fazia, como é que eles estavam fazendo distribuição de, de, de marmita, de cesta básica, não sei o quê. naquele momento bastante difícil, e as dificuldades que ele tinha e tal, aí tô lá e falo ele, mas tem mulher empreendedora aqui? Ele falou, claro que tem, eu falei, quero conhecer. Aí ele trouxe, gente, cinco mulheres, uma mais incrível do que a outra. Eu fiquei com o queixo caído. E falei para ele, como é que eu posso ajudar elas? Uhum. Ele falou, brincou comigo, faz um Shark Tank aqui. <risos> eu falei, fechado, terça-feira eu volto. Vou fazer uma competição de pitch, vou fazer um negócio aqui. Aí saiu minha, minha equipe pro terça-feira? Como você quer fazer? Eu falei, ah, não sei, nós vamos pensar uma coisa, terça-feira eu volto. Se terça-feira... Falei, pega umas, uns celulares aí no escritório, vamos lá, a gente grava lá, a pessoa falou, celular, Cristiana? Vamos levar umas câmeras, a gente, pelo menos grava, faz um documentário, sei lá o que você vai inventar lá, a gente vira. Falei, tá bom, quando eu chegar lá, eu decido. Cheguei lá, olhei a sala dele, falei, Gilson, posso pegar essa tua mesa? Pode, encostei a mesa dele assim num canto, Tava o Daniel Cavarete, que é o presidente do G10 Favela, o vice-presidente, o presidente é o Gilson, que eu conheci lá naquela hora, falei, você se, se incomoda de sentar na mesa comigo? Ele falou, não. Então senta aí, Gilson, senta aqui comigo. Aí tava o Marcos Paulo comigo, senta também, abre a porta, manda entrar primeiro aí. Aí eu, elas entraram, e aí começamos a fazer pergunta tipo, o que tem. Uhum. E aí, então, gente, quanto mais a gente perguntava, mais eu me arrepiava, assim. E eu, mais eu gostava daquilo que elas estavam me falando, o quanto elas eram preparadas, o quanto elas tinham sangue nos olhos, o quanto elas eram dedicadas, focadas naquilo que elas estavam fazendo... E aquilo ia me dando uma coisinha, eu anotava tudo que elas tinham que fazer. Mas faz isso, faz aquilo, vai dar certo, faz aquilo, porque a gente cada sabe, cada uma né? numa área diferente. Cada de... uma numa área. Uma era, chamava, agrofavela, ela tinha criado uma, uma, uma, é, uma cultura horta. de horta. A outra era, era emprega-comunidade, que era como um linkedin de emprego, tinha 22 mil pessoas cadastradas, Caralho. que ela fazia na mão, porque ela não tinha nenhum CRM. A outra chamava Mãos de Maria, que é, como nasceu num bistrô, e aí ela, começou, ela criou várias Marias dentro da comunidade, várias mulheres, onde tem o fogão geladeira e panela. E essas mulheres faziam as marmitas. E essas marmitas eram distribuídas durante a pandemia. Ela distribuiu um milhão de marmitas. Caraca, Caraca velho! Uma, uma operação logística que pouca empresa faria. Ela fez com uma puta competência. E aí a outra era costurando Costura dos Sonhos, que fazia a mesma coisa com máquina de costura. Uhum. Então as pessoas costuravam, as mulheres ensinavam as mulheres costuravam davam uma máquina de costura, e vendiam essas Caraca, peças e voltavam o dinheiro. Fizeram máscara, fizeram tudo. Bom, gente, não vou nem me alongar, mas assim, é maravilhoso. Aí... Eu, eu fui dando dica para elas, dando dica para elas, uma delas ganhou a competição de pitch, que foi a Construando os Sonhos, mas eu falei, a ah, gente não vou isso aqui por aqui não, eu vou continuar vindo aqui porque eu vou dar educação empreendedora empreendedor, eu vou fazer essas mulheres escalarem esses negócios, porque tem, eu, fiz, eu tinha feito uma lista de tudo que cada uma tinha que fazer, uhum. eu falei, ah, eu vou com essa listinha, vamos fazer isso acontecer, vamos, eu falei, Gilson, posso? Pode, pode, Daniel, pode, bom, fizemos, aí a gente continua indo lá. E quanto mais nós íamos, mais a gente transformava essas empresas e mais a gente... É aí nós pusemos esse produto, esse, essa, esse documentário macarronicamente feito em casa, uhum. no YouTube. O negócio Só no YouTube? Es... Só no YouTube. Aí o negócio explodiu, muita gente querendo imagina, saber. A imagina. imprensa rodou, a imprensa inteira, até porque não tinha nada rolando naquela época, ninguém fazendo nada e eu na favela. Aí esse negócio rolou, <risos> todo mundo queria saber, eu liguei e falei, gente, tira do ar esse negócio. Porque tá muito, estava muito mal feito, gente. Você estava olhando com essa cara, mas eu dizia assim: Pô, uma cara, uma não sei resultado. Mas estava muito mal feito. Dá para fazer melhor, entendeu? Esse bem, é isso que eu entendi. Beleza, lógico. É, me deu uma vergonha alheia aquele mas, negócio porra. mal feito. Aí eu chamei um editor, <risos> da, do, que, tá, que é editor do Shark Tank, que chama o Tatu, que é maravilhoso. Falei, tá, tu? Me ajuda. pelo amor de Deus meu, me ajuda a pegar <risos> esse conteúdo e fazer isso virar... Fazer um negócio bacaninha. Minimamente um reality show, mais ou menos. Fazer um cenarinho. É, também, né? não tinha cenário, nada, né? Eu falou: tá bom, Cris, vou tentar. E aí ele fez e ficou muito bonitinho. Eu aí a gente pôs tudo. no ar. Editou, fizemos oito episódios uhum. e pusemos no ar os oito episódios. Está no ar hoje. No Como meu... é que é o nome? É, Comunidades a Mil. Comunidades a mil. É... Patrocínio a mil? Não, né? Não, não. tem patrocínio, patrocínio não. nenhum. Ah, é porque a, a mil está a mil por hora. É que você pode. Você está. <risos> Seus names right, porra. E aí, <risos> e aí a gente pôs. Todo mundo esse... doente é, a, é. ah, a, é. ah, a, a mil. Ah, fomos a mil. Aí pusemos esse, esse, esse, esse negócio no ar, essa temporada no ar. E está lá no meu canal do YouTube. Uhum. E, e é legal para o pessoal assistir. Que Cris Arcângeli. É, Cris Arcangeli está lá. E o pessoal assiste vai gostar. E aí está pro temporada no ar. E aí a gente ficou tão legal que todo mundo começou a falar... Vamos fazer um reality não, show óbvio, de verdade. Aí, fizemos, aí a gente foi na Biblioteca Nacional. Registramos o um primeiro reality show do mundo de impacto positivo. É o primeiro que não elimina ninguém. Todo mundo ganha, mas tem uma das empresas que ganha mais. Porque ela uhum. ganha a competição de pitch. E criamos esse esse produtinho, agora estamos falando para ver se a gente vai para uma emissora, porque a gente quer mostrar esse negócio. Mas uhum. o mais legal da história é que esse programa, quando foi para o ar, muita gente começou a ver o que tinha na favela. Porque muitas pessoas não Perfeito. sabem o que acontece na favela. né Você não entra lá, é uma coisa e invisível. E acha que é só coisa ruim. Né? É, tem um uma parede, eles são meio invisíveis, ninguém sabe o que acontece ali. Todo mundo tem um monte de preconceito, eles preconceito com a gente aqui fora também. Uhum. Eu falei, gente, a gente precisa integrar a cidade às favelas e mostrar o quão legal que é. Bom, eu comecei a receber é, vídeo... De todos os líderes comunitários Imagina. falando, vem para minha favela, vem para minha favela. Do Brasil favela. inteiro, né? Falando, vem para cá, a nossa favela é empreendedora, tem um monte de empreendedor aqui. Eu falo, me arrepio, porque assim que é. Que legal, cara. As favelas são muito empreendedoras mesmo, e tem muita gente legal fazendo coisas incríveis. É, a turma tem que se virar, né, cara? Não e Paraisópolis né? cresceu muito. O entorno todo foi impactado por isso. Né? Várias atividades começaram a acontecer, várias empresas começaram a investir lá. Coisas começaram a acontecer em Paraisópolis, e Paraisópolis foi crescendo. Hoje a tem uma, mais TV, uma, mais Favela TV. Tem é, um, atividade da, da Americanas lá dentro, tem atividade de várias empresas. Essas empresas todas cresceram, escalaram. A Mãos Maria está fazendo é, franquia. Gente, não dá para explicar. É gigante, e, ficou gigante ficou a Ficou super legal. É. E e aí, você fez só a primeira temporada. Só fiz a primeira, mas a gente levou um ano fazendo a primeira temporada. E publicando, um ano? É, porque a gente, transformar um negócio não é uma coisa muito rápida. Né? Não, é verdade. Você vai construindo, fazendo, acontecendo, trazendo investimento, uhum. educação, apoio, aceleração, negócio tal. Então vai uma coisa lenta. Então a gente ficou um ano lá, fazendo essa transformação dessas empresas e próxima delas. E o que aconteceu no entorno foi incrível. E o mais legal é você ver as crianças dizerem ah, eu quero ser um empreendedor. Que Sabe? Legal, cara. Foi uma grande transformação na própria mentalidade para eles. Né? Então, eu, eu, aí eu fiquei tão apaixonado por esse projeto que eu acabei saindo do Shark Tank para tocar esse projeto. Você saiu para isso? É, e vou tocar esse projeto. Não dá para fazer os dois. Ah, é muito diferente, né? O Shark que era é muito legal também. É, Não, maravilhoso. é legal. É. É, um programa... é que ela quer dar outro passo, ela já sim, cumpriu sim, a missão, sim. né? É, eu tô lá, quer dizer, continuo, meus programas continuam no ar, os Aham. meus continuam ventado no ar, nunca vai sair, uma vez que você achar que você vai ser sempre Shark. Mas eu estou muito dedicada a isso, porque traz muita transformação de vida sabe? Muita visibilidade de qualidade para essas pessoas, que é o que elas Onde precisavam. precisam, né? É dignidade, né, Cris? Eu acho que é a palavra. É, dignidade. é a visibilidade, porque Eu... elas têm muita dignidade, eles são muito legais. Não, mas a mas dignidade assim... de respeito, é. assim, de tirar esse olhar de, de coitado. É. Isso é que atrapalha os caras. É. É, né? De você achar que não sou... Não Ou eles é capaz. mesmos acharem que não sou capaz. Isso aí. Né? Isso aí. Então, é, eu tenho um Instagram que é do Comunidades a você vai lá, você vê os líderes comunitários falando é, traz dignidade, renda, é, aceleração, emprego para a comunidade. E, e assim, para as fatura 700 milhões lá dentro. né Caralho! Tem muita atividade econômica eu ali. Eu né? né? faturar isso... Pô, eu conheço que eu moro bem perto. É muito legal. Eu moro bem perto mesmo. Eles assim. são eu, incríveis. Hoje mesmo, de manhã, eu passei lá, eu, eu passo sempre por lá. Tanto que o Gilson estava agora no Brasil Conference. Num painel na Brasil Conference. Porque ele fez uma transformação... Ele com você, junto, nessa... né? Cara, todo mundo, foi muita gente que ajudou, entendeu? Assim, é um trabalho feito com várias mãos, várias Mas assim, pessoas. A, a, a internet veio também... Pra isso, né? Dá um gás, né? Ah, é, porque a internet... Dá um, pre um gás. Presta atenção, a ah. Cris é uma pessoa que tem visibilidade, já teve vários cases de sucesso. A gente sabe onde ela estiver, ela tá fazendo uma coisa com... Legal. Vai chamar a atenção, uhum. certo? Antigamente, a Cris, com a influência, com os patrocínios, <risos> com o seu network, ela provavelmente faria um projeto parecido, mas chamaria um SPTV, a Record, para fazer dia uma matéria... Tinha que é. fazer um botar trabalho um, pra mostra um, Botar num jornal pra turma conhecer, é. senão ninguém ela, sabia. Hoje ela pega o canal dela, joga sim, YouTube, sim. joga lá, a galera vai... Pega rindo, um Instagram, Compartilhando põe. com outro. Sim. não E o meu canal tinha assim, 16 mil pessoas, porque eu nunca tinha feito nada no YouTube. sabe Tinha porque tinha, nem sei o que tinha lá. Hum. E assim, eu, tanto que eu falei, gente, meu canal do YouTube é inexistente, eu nunca fiz nada aqui. É, aí o pessoal falou, não, mas vamos pular lá. Eu falei, bom, tudo bem, vamos pôr lá. Aí foi crescendo. Hoje, claro, que está muito longe de ser perto do canal de vocês. Não. Mas é assim, imagina. é um canal que cresceu por conta disso, entendeu? Que legal. Assim, Para as pessoas irem Já lá... Já tem vem... plano da segunda temporada, Cris? Tem. A gente vai fazer a segunda temporada em duas favelas. É, é, é, Capão Redondo e... Capão Redondo e a outra? Esqueci. Ah, que Santo Antônio... Eu vou, vou lembrar. Capão a... né? Redondo... É perto? É, é, porque uma é o berço do funk, a outra é o berço do grafite. Então a gente quer mostrar empreendedorismo na arte. Campo ah. limpo, vou falando aqui. Ah, esqueci. É... Heliópolis, Daqui a pouco Heliópolis também. mas assim, são duas, duas, duas, minha, minha cabeça... dos, são duas comunidades, são duas comunidades e eles gostam que fale favela, sabia? Eu, aprendi ah, com é? eles é. Eu, eu sempre na... falei favela, eu mudei, porque senão não, as pessoas o gordo falavam que... vai ser cancelado É, porque diziam que estava errado, né E olha que para cancelar é, um o então. gordo Porra? E eu chegava, eu chegava lá e falava para o Gilson, não, comunidade, comunidade, e não, aqui é favela de Paraisópolis, não é comunidade, é uma favela eu então, também, ó. eu também. Então eu aprendi eu com ele. Favela. Então eu sempre falei, depois disso, eu aprendi que tem que falar favela. Mas é, é tiradentes, é tirar e capão redondo. Tiradentes, tá. Então, uma é berço do funk, outra é o berço do, do, do, grafite. do grafite, onde nasceu o grafite. Olha. E aí a música funk também. Então a gente vai mostrar empreendedorismo na arte. Que, quem fez esse trabalho brilhantemente, inclusive vai vir Kondzila. aqui o Kondzilla. Ah, esse, é, esse cara é um é fenômeno. Fenômeno. Que, que... Conheci outro dia, é um cara maravilhoso. É. Gênio, né? Gênio. Um gênio. O Condzilla foi um cara genial. Ele viu o um negócio, né? É. Ele viu, pegou uma câmera, estudou a, a arte, né? Tem e habilidade. a mulher dele, que é a mulher parceira maravilhosa, mulher dele. Impressionante. A história do Condizila, vamos, vamos trazer ele aqui. O Condizila, vamos trazer ele aqui para ouvir essa, esse case, assim, de, de é visão, né? Porque é o cara que vê primeiro, né, Cris? É uma visão mesmo. É uma visão. É uma, visão. uma visão e uma coragem. E assim, quando você inova, você come muita grama, né? Eu sempre falo que quando você inova, você fica na arrebentação, tomando onda na cabeça. Porrada pra cacete, Durante muito tempo, porque as pessoas falam que não vai é. dar certo, falam que isso não existe, falam que aquilo não serve, que isso, quer lá, que isso não é bom, que não sei o é que... É isso que eu te perguntar, porque hoje em dia ser, ser investidor no Brasil ainda é um bom negócio, porque a turma fala é imposto pra cacete, é o que você falou, é você tomando porrada de Nossa. tudo que é lado. É um... Aí tem vezes que você até desencoraja a pessoa a tentar fazer uma coisa, né? Tem que ter apetite pro desafio, né? Porque eu, empreender no Brasil é um desafio. É, as né? regras mudam do jogo a cada minuto... É, tem muita muita coisa ainda para ser construída, para que a gente tenha uma vida mais Porque, tranquila. Porque às vezes o cara tenta uma puta boa vontade, mas puta, chega Sofre ali... Muito. É, então. Isso que é foda, né? Sofre muito, mas vale a pena porque eu falo que só empreender é liberto, é, né? Bom. Porque enquanto você, principalmente para as mulheres, né? Quero foi como foi o fim da história. Então o comunidades a mil foi para mostrar que empreender é liberto, porque quando você empreende você tem a sua você tem é, independência financeira e quando você é independente financeiramente você pode tomar suas próprias escolhas, uhum. tomar suas próprias decisões, né? Uhum. E aí se você tiver numa situação desconfortável, né? Você sai, vai embora, pega os seus filhos e vai embora. Então, empreender liberto. É, Impras... <risos>